Comecei a colocar as madeiras que já chegaram e iniciei por essas duas pequenas vigas de madeira aqui embaixo para compensar a prumada em relação aos bancos, porque o banco ele é inclinado para trás e se você não fizer isso as tábuas ficarão tortas fora da prumada. Por esse motivo eu coloquei essas duas pequenas vigas aqui aparafusadas na própria estrutura da van e agora vamos iniciar então os móveis segundo o nosso desejo tanto meu, logicamente como da Madalena eis aqui as tábuas que nós adquirimos para fazer o trabalho dos novos móveis essa tábua será colocada nessas duas vigas para que a prumada fique perfeita essas e logicamente outras que a gente adquiriu serão usadas aqui Estou com a Madalena dando início na estrutura que vai receber os móveis aqui, geladeira, pia, armário, o nicho do botijão e eu espero que realmente esse material que a gente adquiriu seja um material muito bom para esse tipo de trabalho e assim vamos iniciando, depois de ter feito tudo, tudo que nós já fizemos, vamos iniciando então. Uma nova etapa do nosso trabalho. E aqui estão nossas ferramentas. Tudo aquilo que eu preciso. E mais o que está lá dentro de casa. Para a gente poder fazer essa montagem. Ali atrás eu já coloquei algumas proteções. Temos a nossa gaveta. E vamos então continuar na luta. Para que nós possamos viajar o mais rápido possível. Terminando de fechar ali. Mais um aqui em cima. Aqui, ó. Infelizmente. Descolou. Então agora eu vou fazer o que? Eu vou tirar aqui, marcar de borracha. a cola velha né vai passar de novo essa daqui ó pode ver que eu abri bem eu botei um calço vou tirar a cola velha aqui já tirei um pouco dela já aqui e vou colocar novamente a cola de madeira Pra preparar. Retirei a cuba, como vocês podem ver. E preparar para colocar a cuba novamente no lugar. Essa aqui, mano. Cola velha pra tirar, mano. Tá difícil aí, né? É, o colavel é pra tirar é assim. Hein? Deixa eu tirar esse aqui. Você assim, não deu de presente, eu nem tirei isso aqui. Isso aqui tem é que ficar pendurado. <risos> Opa, falou. Aí, agora é sim, ó. Cola, a cola, ela, na verdade, ela Você colocou pouca cola, né? Então faltou. Você vai passar com o quê? A cola? Dá a mão? A cola? É? Eu vou colocar ela dentro do próprio. Ou com o próprio tubinho aqui. É. Deixa eu ver aqui como é que tá. Também tá a cola velha, ó. deu de formão, gente, Madalena me deu, faz um, uns dois anos, eu acho, um aniversário que eu fiz, mas sabe que eu gosto de ferramenta, me deu esse presente, só agora que eu estou praticamente usando, né Bem? É. Então agora eu vou fazer o que, eu vou tirar esse aqui de cima, colocar na caixa, E a cola, era é boa, não sei se ela... tava é a cola tava velha, sei lá, mas a cola parece. Aqui está um tanto escuro para gravar. Que a gente tá nosso portão aqui de frente para a rua é bom que não deixe esse portão muito aberto. Cidade grande é muito complicado. Madalena estava aqui dentro esses dias e um camarada estava entrando aqui dentro, gente. Graças de Deus que eu estava ali fora e consegui impedir ele entrar aqui. É perigoso. Mas agora estamos então. pronto para colocar a cola aqui dentro. Ó. Tirar só um excessozinho ali e já colocar a cola. para colar novamente. Deixar bem feito. Bom gente, eu peguei. Enchi a canaleta desse lado de cola para madeira. Também enchi aqui, ó. E agora eu vou unir as duas partes. Esperar secar. Para depois a gente lixar o outro lado. Que é o lado de cá, ó. Minha casa está uma bagunça que eu vou falar. Não repara não, viu, pessoal. Está bem bagunçada aqui. E vou lixar isso aqui e vernizar novamente. Olha Madalena, esse disco aqui, ó. Ele serve para ferro, né? Hum. Eu resolvi fazer um teste nele aqui. Ficou bom, ó. Olha, ficou lisinho, ó. Ah, é. Tá vendo? Ficou bonito, né? Ó. Dá um acabamento nele assim. Você vai trabalhar comigo, nega? Você vai trabalhar comigo? Vai? Vai me ajudar a pintar aqui? Vai? Pessoal, eu tô dando a segunda de mão, viu? A primeira ficou muito boa Vou dar a segunda de mão Pra ficar melhor tá Acompanhado aqui da minha ajudante Você vai me ajudar aqui? Vai me ajudar, nega? Vai? Vai me ajudar, você quer carinho, menino? Carinha, agora não dá tempo, não. E tem a hora, Cirilica. Fala assim. Fez oito anos que eu vivo com o Cícero, fala. Fez oito anos que eu vivo com ele. Eduquei ela a ser carinhosa, agora aí, ó. Não é, Siririca? Thank <laughs> you. Bom pessoal, agora nós passamos um verniz nessas tábuas aqui, que é a divisória entre o salão e o cockpit, por assim dizer, também vernizei aquele outro lado lá tudo, até lá no final, vou esperar secar e com a madalena vamos começar a Medir a parte da pia, onde vai ficar o botijão de gás, onde vai ficar a nossa geladeira, enquanto o material aqui seca.